Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa é um programa como todos, né? Eu falo que é sempre muito especial porque é preparado com carinho e amor para você que segue o nosso programa aqui no Rio Mafra Mix. Hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial do Rim. Vamos contar um pouquinho o que é esse Dia Mundial do Rim e falar um pouquinho aí para você ter conhecimento como funciona o nosso rim e quais os cuidados que você precisa ter no teu dia a dia para o seu rim funcionar melhor. Hoje eu trouxe a doutora Bárbara Ferrari, ela é médica nefrologista e vai contar um pouquinho para vocês aí qual é esse dia maravilhoso que comemoramos desse órgão tão importante do nosso corpo que é o rim. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem, Lucimara. Muito obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui com você. O Dia Mundial do RIM, a Sociedade Internacional de Nefrologia, ela comemora sempre na segunda quinta-feira do mês de março e nesse ano caiu no dia 9 de março. Todos os anos tem um tema diferente, nesse ano o tema é sobre cuidar dos mais vulneráveis. E quem são os pacientinhos mais vulneráveis, se não os pacientes que têm doenças renais crônicas, que, têm, que acompanham doenças, as suas doenças renais, né? Doutora, é, qual a importância do rim para as pessoas, né? Todo mundo, ah, né, a gente fala sobre o rim, sobre o, o coração, o cérebro, o pulmão, mas vamos falar um pouquinho do rim, qual a importância dele para nós? O rim, ele tem relação com todos os órgãos, mas as principais funções dele são filtrar o sangue, eliminar o excesso de líquido, eliminar as sujidades e as, né, as toxinas que a gente tem no nosso organismo. Eles também controlam o cálcio, o fósforo, ajudam no, na manutenção do nosso cálcio dentro dos ossos e também produzem um hormônio que chama eritropoetina, que ajuda no controle da anemia. Então, é um órgão que tem várias, várias funções aí. Posso até falar uma pergunta, é, assim, até que você pode rir o que eu vou te perguntar, mas quantos rins nós temos? Porque eu sei que tem muitas crianças aí que também ouvem o nosso programa, né? E elas não sabem quantos rins elas têm. Toda pergunta é muito importante, <risos> toda pergunta é muito importante. Então, o nosso, nosso organismo normal, nós temos dois rins. Eles têm, num adulto, em torno de 12 a 14 centímetros. Às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, mas em torno de 12 a 14 centímetros de tamanho. Ele tem formato de uma mão, assim, formato de um feijãozinho e uma cor quase que de um feijão marrom, assim, um vermelho acastanhado. Uma cor bem bonita. Assim. É muito lindo o nosso é, rim, né? É lindo. Um rim saudável, ele ajuda a controlar a nossa pressão. Como seria isso, doutora? Então, uma das funções do rim é o controle da pressão arterial, né? Lá dentro do rim, a gente tem alguma série de hormônios, de enzimas que ajudam no controle da pressão arterial. Que no momento correto, esses hormônios e essas, essas enzimas são ativadas. E aí, se a gente está com a pressão muito baixa, elas são ativadas de modo que a gente consiga um controle... Pressórico, né, adequado, e se a gente está com a pressão muito alta, ela tenta fazer com que a pressão fique mais controlada. Mas o rim, ele também sofre com a doença da hipertensão arterial. né Então, ele também é responsável pelo controle da pressão arterial, mas quando as pessoas têm hipertensão arterial, que é aquela doença né, tão prevalente na, na comunidade, o rim sofre bastante quando as pessoas têm um mau controle pressórico, né, quando tem hipertensão arterial não controlada. Doutora, o rim também ele tem controle é, da diabetes, doutora? Tem relação à diabetes? Tem. É, o rim ele não controla o diabetes, mas ele sofre por conta do diabetes. No mundo, uma das maiores causas de doença renal é a nefropatia, que é a doença no rim, relacionada ao diabetes. Cerca de 20 a 30% das pessoas que têm diabetes vão, em algum momento, evoluir com doença nos rins relacionados ao diabetes. Por isso que é muito importante fazer o controle da diabetes, tomar os seus medicamentos, Usar a insulina adequadamente, né, doutora? Exatamente. Assim como a pressão arterial, né, um bom controle da pressão arterial, um bom controle do diabetes, faz com que você não tenha doença no rim relacionada nem ao diabetes nem à pressão, pressão arterial. Quais são as doenças que acometem o rim? Além da hipertensão... Né, que tem relação a diabetes, quais são essas doenças, doutor? São diversas doenças que acometem o rim, né? As principais, como eu já disse, são a hipertensão e a diabetes, mas também algumas doenças genéticas, né? Glomerulopatias, tubulopatias, são doenças que acometem o rim, as infecções generalizadas, elas acometem o rim as cardiopatias quem tem infarto que tem insuficiência cardíaca acaba de alguma forma é, comprometendo o rim algumas doenças cirrose também com a doença hepática grave também acomete o rim é, as infecções urinárias de repetição são causa de doença renal os cálculos renais alguns tipos de câncer também podem acometer o nosso rim. Então, são diversas doenças que podem acometer o nosso rim. Por isso que é muito importante, além de tudo, a gente beber bastante líquido, né, doutora? Exatamente. Simplesmente o que nos é, fortalece os nossos rins, que, faz toda, que tem toda essa importância da filtragem do nosso corpo, é ingerir bastante líquidos, principalmente água, né? Exatamente. Doutora, é, muitos pacientes que evoluem para algum tipo de doença renal, eles, às vezes, evoluem a ponto de necessitar de fazer diálise. Então, o que seria a diálise para as pessoas que não sabem o que é? Então, existem dois tipos de tratamento para quem tem doença renal, que a gente chama de terminal, doença renal crônica, aquela que precisa que o rim seja um substituto alguma coisa tem que funcionar no lugar do rim né então é a hemodiálise e a diálise peritoneal existe um outro tratamento que é o transplante né também é um tratamento não é a cura mas também é um tratamento pro... então a hemodiálise é um processo onde o paciente vai à clínica faz uma filtragem do sangue que dura em torno de três a quatro horas mais ou menos cerca de três vezes por semana. O paciente vem até a clínica, o sangue dele tira, passa pela máquina, filtra, devolve o sangue limpo, e com, sem a as, sem as sujeira, sem o excesso de cálcio, excesso de fósforo, excesso de potássio e também sem o excesso de líquido que a gente, por conta da insuficiência renal, às vezes acumula. A diálise peritoneal, ela é um pouco diferente, é um tratamento onde o paciente faz a diálise em casa, mas não tem contato diretamente com o sangue. É uma máquina que a gente é, que o SUS entrega para o paciente. E aí o paciente, que é um catéter que fica na barriga, e aí através desse catéter é infundido um líquido dentro do abdômen do paciente. Esse líquido fica ali 4 a 6 horas, esse líquido é drenado, e esse método ele é... Repete-se três a quatro vezes, então o tratamento dura um pouco mais de tempo, cerca de oito horas. Mas o paciente pode fazer enquanto está dormindo dentro da sua casa, é um pouco mais confortável para a maioria dos pacientes. É, porque já os pacientes que fazem hemodiálise, a gente sabe que né, são pessoas que levantam muito cedo para sair das suas residências, passam por diversos caminhos aí difíceis, né doutora, para é. poder realizar a diálise. Então, em Mafra, né, a gente tem uma clínica de tratamento de doenças renais que é, fili que é uma filial da Fundação Pro -Rim de Joinville. E essa clínica, ela tem em torno de 108, 110 pacientes. E são pacientes de Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, é, Itaiópolis, Papanduva, e Rio Negro também vai fazer diálise lá. Então, uma série de cidades e aí os pacientes, sim, eles... Tem o um caminho para vir, tem aquele período que eles ficam aqui, tem o um caminho para voltar. Então, às vezes é seis, sete horas que eles ficam em, entre o trajeto, o tratamento e voltar para casa. Então, é, é um pouco árduo o tratamento no sentido de deslocamento e tratamento três vezes por semana, né? Ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Diz que é importante a gente colocar aqui para os nossos seguidores do programa, doutora, como é importante quem faz diálise não desistir. Não, de maneira nenhuma. Uma das coisas mais importantes, assim, que apesar de árduo, né, eu considero o, o tratamento dialítico, seja a diálise peritoneal, que a gente faz em casa, ou seja, a hemodiálise, é uma segunda chance para o paciente, né, a, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, pacientes que tinham doença renal, infelizmente vinham a óbito. Hoje não, né? As máquinas estão cada vez mais modernas, a qualidade de vida dos pacientes está cada vez melhor, a qualidade da diálise está cada vez melhor, isso aí faz com que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Então, eles têm uma segunda chance. São pacientes que têm é, um rim artificial funcionando pra, por eles, né? E que eles têm a chance daí de viver mais tempo, viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida aí. Doutora, eh, o que que é nefrolitíase? A nefrolitíase é a nossa conhecida pedra no rim. A nefrolitíase é, é, é basicamente isso, é aquela que se você não tem, você conhece alguém que tem pedra no rim, né? Então, é, o que que causa a pedra no rim? Tem a tem fatores genéticos, mas também tem fatores alimentares. Colesterol alto, obesidade, tabagismo, é, a ingesta de refrigerantes. Isso são fatores de risco para formação de cálculos renais ou pedras nos rins. Por isso que a gente sempre fala, beba muita água. Né? É, e a falta de beber água, sim, também é um fator associado à formação de cálculos. Porque, né... É, nosso o nosso rim ele não dilui aquela quantidade de, de cálcio de fósforo de, e aí fica acumulando e daí acaba formando pedras nos rins é, quando o paciente tem cálculos renais a orientação não só ir no urologista que é aquele médico que tira a pedra né vai lá faz a cirurgia para tirar a pedra e tira aquele incômodo aquela dor e tudo mais que a, a pedra no rim ela dá uma dor que é aquilo que a gente chama de é, cólica renal né? a cólica renal eu nunca tive graças a Deus mas quem já teve fala que é a pior dor que existe no mundo né então é, o, os pacientes que têm pedra no rim eles reclamam bastante das dores mas é, e também ela, essas pedras nos rins de repetição pode levar à perda da função renal pode levar a hemodiálise também mas também é importante para quem tem pedra no rim, sem mais de uma e sempre está expelindo pedra, e fazer acompanhamento no especialista, no nefrologista, porque em geral essas pedras elas têm tratamento. A gente pode diminuir a evolução delas, pode até é, tratar elas para evitar o aparecimento de novas pedras. E com o tratamento elas acabam expelindo, às vezes, né, doutora? Exatamente. Com facilidade, através do, do tratamento. Por isso que é importante: quem é, sente dores renais, né, procura o profissional da área, que é o médico nefrologista, né? Que ele vai estar te orientando aí quais são os melhores cuidados, o tratamento em si. Doutora. É, todo mundo fala aí, ah, eu preciso beber muita água para minha pele ficar bonita, ah, eu preciso para retirar o edema do meu corpo, ah, eu preciso ficar é, hidratado, né? Quantos litros de água, mais ou menos, o ser humano precisa tomar diariamente para poder cuidar do seu rim? É, o que a gente sempre fala, né, é tomar os, os dois litros de água por dia, né? Mas, para pacientes maiores, aqueles homens enormes de 1,90m, é diferente do que para uma pessoa de 1,40m, 1,50m, 1,60m, é diferente, né? Então, a média é 30ml por quilo por dia. Então, uma pessoa de 60kg, ela tem que tomar 2,4 litros de água. Uma pessoa de... 50 quilos, tem que tomar 1.500 ml de água, um litro e meio de água por dia. Ah, mas é muito difícil tomar tudo isso. Na verdade, é tudo uma questão de se adaptar a isso, né? Acorda cedo, toma dois copos de água, vai viver a sua vida, né? Tomar seu café, fazer, se arrumar, e trabalhar e sempre levar junto uma garrafinha de água, porque às vezes a gente fica com preguiça de levantar e buscar água então ter uma garrafinha de água junto do seu serviço no seu carro na sua bolsa na sua mesa de trabalho ajuda você a lembrar de beber água todos os dias e outra coisa quando você também é, não toma muita água além de ocasionar alguns problemas renais né doutora como a gente sabe também o nosso cérebro ele também precisa estar hidratado a gente consegue raciocinar melhor e pensar melhor quando a gente também toma bastante água. Então, às vezes dá sono, né? Então, é importante beber água. A ingesta hídrica ela, ela é adequada, ela aumenta a disposição, aumenta a concentração, diminui as enxaquecas, uhum. diminui os episódios de enxaqueca, melhora o funcionamento do intestino, como você disse, de, deixa a pele mais bonita para aqueles meninos que gostam de fazer atividade física, academia e tudo mais, melhora a performance na academia, né? Então, tudo isso está associado a uma boa ingestão hídrica. Qual o cuidado e a prevenção que devemos ter todos os dias com os nossos rins? Além de beber bastante água, é, cuidar com a alimentação, uma alimentação saudável, evitar frituras, evitar os fast foods, tentar comer bastante salada, isso também ajuda no funcionamento renal um controle adequado da sua pressão, um controle adequado do diabetes, um uma, atividades físicas regulares também ajuda no funcionamento dos, dos rins, não segurar a urina porque isso é uma coisa que a gente infelizmente tem o hábito de fazer né, fica tô com vontade de fazer xixi, fica segurando porque Daqui a pouco eu vou para casa, agora estou no mercado, ou vou evoluir mais um paciente aqui no hospital, né? Daqui a pouco eu vou lá, vou fazer mais um não sei o quezinho aqui em casa, depois eu vou fazer meu xixi. Não, segurar a urina aumenta a chance de infecção urinária e, e piora as funções renais também. Doutora, é, a gente falou aí sobre transplante renal. O que, que vem a ser o transplante renal? E quais são os cuidados que a pessoa depois que recebe um rim ela precisa ter? O transplante renal é um tratamento para quem tem doença renal onde os dois rins não funcionam, né? E ele nada mais é do que receber de um outro de um outro ser humano um, um outro rim que pode ser de um doador vivo e no Brasil são liberados para fazer para transpla receber transplante mãe, pai, tio e prim... parentes até quarto grau. Diferente disso, tem que ser com autorização judicial. Então esse é o transplante doador vivo, onde, né, meu pai do um dos rins dele para mim, por exemplo, ou doador falecido, né? Quando a gente é, vem um paciente em morte cerebral no hospital, faz a captação do órgão e aquele órgão é doado para quem tem está precisando. No caso, em um, um doador de órgão, ele ajuda duas pessoas que estão na hemodiálise, né? Porque cada um dos rins pode ser doado. Exatamente. Doutora, e essa doação de órgãos que ela acontece, é, aqui na nossa cidade a gente não faz o transplante de rim, né? Você faz em outros locais, né? Isso só para tirar a dúvida das pessoas, né? E também, para poder ser um receptor de rim, ela precisa estar numa fila única lista de espera, né? Para que ela seja compatível com aquela pessoa que vai ser a doadora dela do rim. Hum. Doutora, me diz uma coisa, é, existem alguns cuidados né, com os alimentos. Por exemplo, as pessoas dizem, ah, se não lavar bem a alface... Pode te dar cálculo renal. Como seria isso, esse tabu que as pessoas sempre comentam? Como eu disse anteriormente, uma boa alimentação está ligada a uma boa saúde dos rins. Então, a ingesta de... Tem algumas nutricionistas que usam um termo que eu gosto bastante, que é descasque mais desembrulhe menos. Então, os alimentos in natura, menos processados, né, os, os, os, os ultraprocessados, os refrigerantes, aqueles que têm muitos conservantes, esses alimentos, eles têm condimentos e conservantes que podem causar é, a longo prazo, intoxicações e atens, é, alterações de função renal também. Todos esses atendimentos né, é, para pacientes que necessitam de hemodiálise, né, eles são atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, isso? Sim. É, em MAFRA, 99,9% dos nossos pacientes em diálise são pacientes SUS. No Brasil... Cerca de 80%, 85% dos pacientes são pacientes que recebem o tratamento via SUS. Os, uma outra porcentagem é via plano de saúde. Né? Que o tratamento sabe? dialítico é um tratamento bastante oneroso, bastante caro. E graças a Deus a gente tem o SUS aí que consegue... Exatamente. E aqui na nossa cidade nós temos então que... É, funciona dentro do Hospital São Vicente de Paulo, né, tem a nossa hemodiálise, né, que ela é de uma empresa chamada ProRim, né, que trabalha com nós aí, então, dializando os pacientes é, das UTIs, né, os pacientes que internam também, e esses pacientes que vêm de outras localidades, né, doutora? Isso, a ProRim, ela é terceirizada do Hospital São Vicente, nós já estamos em Mafra acredito que é 28 anos, posso estar errada um para mais, um para menos, mas se eu não me engano são 28 anos que a Fundação ProRim tem essa parceria com o Hospital São Vicente, e aí a gente presta serviço para a cidade de Mafra com pacientes crônicos e para o Hospital São Vicente com os pacientes que a gente chama de agudos, que são aqueles pacientes intrahospitalares, né? O paciente que interna precisa de diálise, o paciente da UTI, o paciente do setor que precisa de hemodiálise, então tem essa parceria com o Hospital São Vicente, quem presta serviço é a Fundação para RIM, da qual faz parte há 10 anos. Doutora, eu gostaria que você deixasse aí para os nossos seguidores uma mensagem aí de cuidado, de amor, porque hoje é o dia mundial do RIM, né? E a gente falando sobre o nosso rim, eu tô aqui, né? Falando sobre o rim e aproveitando, né? Para incentivar as pessoas para tomar água, porque eu também tenho uma dificuldade em beber água. Então tenho que estar tá sempre me policiando. Então tô aqui com a tícara de água do Rio Mafra Mix para isso. Então acho que são alguns pontinhos que são. É, eu falo que todo mundo seguisse as orientações básicas no cuidado da saúde, eu perderia o emprego, né? porque uma boa alimentação, atividade física regular, um, um bom controle pressórico do diabetes, controlar as suas doenças, tomar os seus medicamentos no horário correto, fazer exames regulares. E para quem tem diabetes e hipertensão, fazer exames de função renal anualmente, principalmente quem tem doenças é, crônicas fazer exames de função renal anualmente mas todo mundo devia fazer o conhecido exame de creatinina que é, é um exame disponibilizado pelo SUS e se não disponibilizado pelo SUS ele é um exame barato né está disponível para todos fazer o seu exame de creatinina anualmente é muito importante é, tanto para quem tem doença renal quanto para quem Faz acompanhamento de outras doenças crônicas, até para quem não sabe se tem alguma doença, então nos seus exames de rotina, colo, em, colocar lá o exame de creatinina junto dos, dos exames de rotina que a gente faz, né? Os exames, o check-up que a gente procura. Exatamente. O um né? check-up é excelente, é o uma das anual. dicas importantes. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante é a aumentar, procurar sempre beber bastante água. Existe um medidor que é bem fácil da gente saber se a gente está bebendo água suficiente ou não, que é a cor da urina. Se a urina ela tá muito amarela, um amarelo forte, às vezes tá faltando água. Então a urina é para ser um amarelo bem clarinho, quase uma cor de palha, assim. Aquilo é uma cor de urina normal. Diferente disso, ou sua urina tá muito concentrada, tá na hora de, de caprichar um pouquinho mais na água. É, lá no hospital eu sou a chata da água, né? Eu fico falando para todo mundo beber mais água. Tanto que, e o meu maior orgulho é que a minha filha de 4 anos ela fala: Mamãe tem que beber água que faz bem para o Greens. <risos> Exatamente. Então, essa foi mais uma dica muito importante aí do nosso. Programa Dicas de Saúde, muito obrigada pela sua presença, tenho certeza que foi uma presença muito iluminada por Deus, doutora, para estar falando esses detalhes aí e estar ajudando as pessoas, tá bom? Muito obrigada Deixo pelo... em aberto convite. um outro convite. Muito obrigada, pessoal, a gente volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde muito especial para você. Um beijo, um abraço e até semana que vem.